E se existe um hábito que você deve manter em sua vida, esse, por vez, é o de tirar aprendizados de coisas que já aconteceram e não poderia ser diferente com a virada de ano. Refletir sobre tudo o que já aconteceu vai ajudar a manter a sua lucidez e o seu racional em dias para enfrentar o que ainda vem pela frente. 2021 nos trouxe várias lições. E uma das principais é o de aproveitar o máximo tempo com as pessoas que você ama, pois a qualquer instante, em um piscar de olhos, possa ser que essa não esteja mais. A estimativa que puxei foram de mais da metade de um milhão de pessoas vítimas de morte pelo Covid. E caso você tenha perdido algum familiar ou mesmo pessoa próxima, meus sinceros sentimentos. E bom, por isso vamos listar sete ensinamentos que 2021 nos trouxe. Mas antes de darmos início a mais um conteúdo aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever e deixar o seu like, por favor. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. O primeiro aprendizado de 2021 é aproveitar a vida em seus detalhes, pois como já dito, a vida é um sopro, e quando se percebe, você está em uma sala, cantando músicas de despedidas para a pessoa que você ama. E eu vou ser sincero com você, existem pessoas convivendo juntas, uma família digamos, mas que ao mesmo tempo, parecem que nem estão ali, no mesmo ambiente. Isso porque suas mentes são seus celulares, suas vidas são o que postam e sua atenção está nas mensagens que recebe. Cara, as pessoas erram muito nesse ponto, você pode passar sete horas ao lado de uma pessoa, mas se você não aproveitou, de nada vale, mas ao mesmo tempo, você pode passar poucos minutos ao lado dessa mesma pessoa e ser um dos momentos mais prazerosos da sua semana. Compreende? Não é o tempo que faz a diferença, é a sua atenção que faz valer o tempo. Junto, é lógico, seus atos e sentimentos que são compartilhados. O segundo aprendizado é que se tem algo que tu não deva ter vergonha, é de quem você é, ou seu próximo é, digamos um familiar, porque cara, na boa, imagine essa cena, uma filha ter vergonha de andar com a sua mãe só porque ela é gordinha, pode parecer até meio tolo isso, mas existe, e isso não é só entre mãe e filha, está entre as pessoas, terem vergonha de mostrar a sua origem, de o seu pai entrar junto contigo na universidade, usando botas e vestes velhas, e na boa, isso me dói o coração, você poderia fazer desse momento um dos momentos mais lindos e felizes da sua vida, ao invés de ter vergonha. O terceiro aprendizado é ter persistência, pois as adversidades em todas as áreas da economia foram diversas e, infelizmente, passamos por um momento de muitas dificuldades e desafios. Porém, se deixar paralisar, por sua vez, somente dificultaria mais a situação. A persistência de continuar a prover o que necessita foi fundamental para quem sabe te dar um ensinamento de que esta é recompensador A sabedoria que 2021 trouxe em saber carregar o seu próprio fardo não tem preço a que se pague. A dor traz lições que jamais serão esquecidas, pois só a dor é capaz de trazer compreensão, isso para todos, mas principalmente para os mais ignorantes. O quarto aprendizado é, com toda certeza, ter paciência. Isso pois, mesmo que para alguns o momento seja de oportunidades, para outros o momento é de dificuldades e esperar as coisas a voltarem a ser pelo menos o que era antes demora e ao mesmo tempo é angustiante. E um dos exemplos que tivemos foi em bolsa de valores. E cara, eu não sei se você investe ou não, mas enquanto uns torciam para os preços caírem mais e aproveitar para comprar mais ações, cotas de fundos imobiliários ou mesmo BDRs, outros torciam para pelo menos os preços ficarem instáveis e preservar assim os seus capitais. Quem foi paciente e comprou na baixa provavelmente fez um bom dinheiro com esse mercado. Aqueles que venderam na queda, por medo de os preços caírem ainda mais saiu no prejuízo e quem, pelo menos, manteve tudo como estava, não comprou e nem vendeu, é provável que tenha recuperado os seus capitais iniciais. Aqui vemos exemplos claros sobre a paciência e o quanto é importante atê tê-la em suas vidas. O quinto aprendizado é sobre a responsabilidade, essa que foi uma das principais atitudes para manter a sua vida em ordem pois enquanto todos preferiram ir festejar e extravasar suas vidas vazias e deprimentes, você optou em se manter mais quieto não por você mesmo, mas por quem você ama. E isso sim, é uma atitude de responsabilidade. A real é que isso não é feito porque você deve ou é correto, mas sim por amor e pelo seu comprometimento com o seu próximo. Entende? Enquanto muitos apreciavam a diversão sem responsabilidade, você soube ter a conduta adequada e assim evitou qualquer arrependimento por essa atitude. O sexto aprendizado é sobre o sacrifício de deixar de fazer coisas que você gostaria. Por vez, focaremos no exemplo da bebida alcoólica. Quantas e quantas famílias foram arruinadas por esse vício, e isso não só em 2021, mas em especial, esse ano nos mostrou que o sacrifício de deixar de fazer o que você gostaria Evitador do arrependimento, como nenhum outro ano foi capaz de nos mostrar. Essa lição, infelizmente, não são todos que tomam ciência. Por vezes, ainda vemos as mesmas condutas de indivíduos se repetirem, mesmo depois de uma tragédia recente, por conta de seus vícios. Porém, com toda certeza, a vida cobra caro. E quem por vez teve essa conduta, aprenderá cedo ou tarde, pagando com sua saúde com endividamento, gravidez não esperada, depressão e uma vida vazia e sem sentido. E o sétimo e último aprendizado é saber de onde vem a sua verdadeira força. Creio que você deve ter entendido a razão pela qual você continua batalhando, compreendendo cada vez mais para onde se destinam os seus esforços e qual o sentido das coisas que você faz. Pois a realidade é que a grande falha das pessoas é a de não pararem para se examinar sabendo mais sobre suas alegrias e suas tristezas, trazendo a eles uma vida amarga e sem significado de suas ações e decisões. E bom, espero que esse vídeo te traga uma reflexão e no mínimo um aprendizado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Um grande abraço, do Jovem Cultural, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.